O André é técnico de, de informática, colunista da PC Guia e, mais importante do que isso neste momento aqui, é membro fundador do Partido Pirata Português e membro fundador do Partido Pirata Internacional. Atualmente é também aluno da FECUL. Vamos ouvir o André. Obrigada, André. Obrigado. Eu. Boa tarde. Desde já queria agradecer o convite, em nome do Partido, do, do movimento, do partido, uh, para estar aqui hoje. Uh, como o que interessa é o debate, eu vou só fazer uma pequena introdução àquilo que a gente considera o problema e depois o nosso ponto de vista em relação aos direitos de autor e às patentes. O problema é que hoje em dia assistimos a uma tentativa dissimulada de supressão global dos nossos direitos, liberdades e garantias. De acordo com a legislação atualmente em vigor, qualquer pessoa que de boa fé e sem quaisquer fins lucrativos ouse partilhar qualquer obra cujo autor não não esteja morto e enterrado há mais de 70 anos, está a cometer um crime. Esta situação tem levado a um atraso no desenvolvimento e impede a evolução científica e cultural. Tudo por causa de um sistema de copyright antiquado, não adequado às novas tecnologias e devido a um sistema de patentes senil, opaco e monetariamente discriminatório. As grandes corporações distribuidoras de conteúdos e, de, e, te, e os detentores de cargos políticos pouco ou nada esclarecidos sobre a sociedade de informação unem-se para manter os interesses instalados das grandes distribuidoras que detêm os direitos de copyright, atropelando assim os direitos dos autores. Do mesmo modo que as grandes corporações detentoras de patentes atropelam os direitos dos pequenos inventores, Fazem-no através da pressão sub, sub assente em postulados abusivos e generalistas do simples ato de partilhar em boa-fé a cultura e conhecimento sem quaisquer fins lucrativos. Inclusive, usando a tentativa de associação a crimes mediáticos e infames, tais como o terrorismo. Portanto, isto para nós é o problema. Em relação à nossa posição, em relação aos direitos de autor. Portanto, opomos nos desde já, às designações e noções de propriedade intelectual e detentor de copyright. São enganadoras e nocivas para os próprios autores, visando o aproveitamento ilegítimo de leis sobre o direito de propriedade. As entidades intelectuais não físicas, como as ideias, não são alvo de propriedade, mas sim de autoria, com direitos morais e não patrimoniais. Os direitos morais e patrimoniais associados à autoria, o chamado copyright, comercial, que serve de incentivo à criação, é concedido pela sociedade aos autores e não deve poder ser alienado, passando a ser propriedade de terceiros. Não deve poder ser vendido, mas sim somente licenciado durante, um, durante o seu prazo. Uma extensão de 70 anos após a morte dos autores não é um prazo razoável. Nenhum incentivo para lá da morte de um autor fará com que este crie novamente. Mesmo em vida, prazos demasiado longos não incentivam a criatividade muito pelo contrário incentivam a inatividade à sombra dos rendimentos por isso defendemos um prazo razoável contado a partir do dia da emissão da obra e não da morte do autor para que, a sua passagem, para que se faça a sua passagem ao domínio público somos também contra os DRMs os chamados meios de gestão de direitos digitais são intrusivos e chegam a prejudicar os consumidores. Opon-nos, assim, a quaisquer privilégios legais para os mesmos e eles próprios. Como exemplo, os CDs de música que só podem reproduzir em X tipos de leitores, ou, como por exemplo, na indústria dos jogos, os jogos que, apesar de poderem-se jogar offline, são obrigados a estar online por causa dos DRMs. Opon-nos, também, aos elas ou às chamadas licenças do utilizador. São tentativas de restringir os direitos dos consumidores de forma encapotada. Como exemplo, a Sony reserva-se ao direito de mudar especificamente a sua consola PlayStation e retirar e acrescentar serviços, mesmo que esses estejam nas características da consola quando a pessoa a comprou. Por outro lado, e passando a outro assunto, os direitos civis e constitucionais nunca podem ser postos em causa pelos direitos de autor. Por maior que seja crise invocada pelos lobbies da chamada propriedade intelectual, o bem público, que é o direito à privacidade pessoal, conferido pela Constituição da República Portuguesa na defesa do sigílio, da correspondência e dos outros meios de comunicação, não pode ser atropelado com recurso a ações à margem das entidades responsáveis ou a expedientes de legalidade duvidosa, em que com estas. Usar os direitos de autor como expediente para a promoção da censura de documentos incómodos de qualquer tipo deve ser proibido. Opomos nos também a taxas arbitrárias e dissimuladas sobre os meios de difusão e sobre os suportes de conteúdos audiovisuais. As taxas cobradas em meios de suporte audiovisual são abusivas, exploratórias e punem indiscriminadamente todos os usos de tais meios independentemente dos seus fins. É hipócrita taxar o que se apergoa como ilegal. Só se pode taxar o que é legal, ou então chama-se multa e não se aplica indiscriminadamente. Os direitos de cópia e uso não comercial de obras culturais criadas, encomendadas ou patrocinadas pelo Estado, ou quaisquer entidades públicas, devem ser estendidos a todos os contribuintes. Os direitos de licenciamento para uso comercial a não contribuintes pertencentes ao Estado para benefícios de todos. Os direitos de atribuição permanecem com os autores individuais. Defendemos também a cultura open, defendemos a filosofia do open access, em que defendemos um sistema aberto à publicação, distribuição e uso livre de artigos científicos e académicos, revistos e classificados pelos seus pares. Defendemos a filosofia de open data, em que todos os dados passíveis de descoberta ou compilação e não de invenção devem ser disponibilizados de forma gratuita a todos. Este tipo de dados incluem-se mapas, compostos químicos, fórmulas matemáticas, dados médicos, genomas, biociência, biodiversidade, etc. E a informação deve ser aberta, o processo que leva a essa descoberta ou compilação é que deve poder receber qualquer tipo de proteção. Defendemos ainda a filosofia do open source, defendendo a adoção de programas informáticos de licença de código aberto nas entidades públicas, a abertura do código permite a sua revisão e validação de segurança, bem como a investigação no âmbito em que se enquadra. A abertura da licença permite ainda o melhoramento e evolução do conteúdo, bem como a voltada às poupanças em licenciamentos. Em relação às patentes, o sistema atual de patentes defende o exato oposto do que este esteve na sua ideia inicial. Está corrompido no seu âmbito de proteger apenas as invenções. A inovação é estrangulada porque a sua utilização permite a supressão de tecnologias mais eficientes, mas concorrentes das atuais a tecnologia patenteada deve ser posta em prática sob pena de as patentes serem anuladas. A inovação é estrangulada porque a sua utilização permite um modelo de negócio de extorsão legal, os chamados patent trolls. Opômo-nos, assim, à manutenção de portfólios de patentes, não para a sua implementação, mas apenas para processar quem atenta. Opômo-nos ainda às patentes genéticas, que é um absurdo, os genes são informação, conhecimento, passíveis de descoberta e não de invenção, Opomos-nos às patentes de informação biológica de qualquer espécie. Ninguém é dono da vida nem da informação que ajuda a preservar a vida. E a pesquisa deve ser patrocinada diretamente pelo Estado e não indiretamente através de compartilhações em medicamentos. E opomos-nos -me ainda a qualquer tipo de patentes do trivial. Os critérios sobre o que é patenteável devem ser razoáveis. Opomos-nos ainda às patentes de software. Este deve ser protegido pelos direitos de autor. O software está para os processos que implementa, como a escrita para os objetos que descreve. Defendemos ainda a redução do prazo de patentes e o encorajamento do licenciamento em oposição à exclusividade. E esta é então a posição do nosso movimento, tanto a nível internacional como a nível português sobre o assunto. Obrigado a todos. Vamos agora então avançar para o nosso debate, aqui de acordo com a agenda teríamos cinco minutos, mas eu penso que...